Oi, oi. <risos> oi, eu sou o Botão. Oi, oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, minha cara Juliana, o que, que nós vamos fazer, pessoal? Ensinar algumas técnicas de como converter número em número. Isso, você não ouviu errado, nem eu falei bosta, né? Porque Eventualmente, na nossa planilha, aparecem números que parecem números, mas, na verdade, eles estão formatados como texto. Aí você pega, começa a fazer análise, se fode, a análise tá errada, a tomada está errada, então corta para vinheta, e aí a gente vai continuar. Beleza? Algum recado? Não, se tiver, vai ficar para o final já que ninguém gosta e pula tudo que se for, tchau! Então, para quem vai este vídeo, né, uma dedicatória para o meu querido bicho Xavier da República Jacarepaguá, aqui da Exalca, ou do nosso, ou o nome dele certo, Gustavo Andrade, que me enviou esta dúvida, já que ele não estava conseguindo fazer. Então, agora sim, corte para a planilha, que para que a gente inicie os trabalhos. Parece centro de macumba aqui, inicia os trabalhos. Então, moçada, o que, que nós vamos fazer? Né? Então, primeiramente, imagine que eu cheguei, né, tenho essa planilha aí, planilha A, e ali tem alguns números lançados né, de vendas ao longo do determinado do período. Então o que, que você vai fazer, Ju? Você vem aqui né, e vai falar assim, não, vamos bater uma soma e vamos somar esse intervalo de valores. Afinal, a primeira coisa que você sabe, que você aprende a fazer no Excel é a fórmula da soma e da meta. Aí você vai lá e dá um Enter e fala assim, deu zero. Por que que deu zero esta bosta? E aí você começa a ficar se matutando. Então por que que deu zero, moçada? Porque isso daí que vocês estão vendo na planilha, apesar de aparentemente parecer um número, isso aí na verdade é um conjunto de texto. Como é que eu sei isso, moçada? É lógico que eu sei porque foi eu que montei a planilha. Tá, mas beleza, se eu não tivesse montado a planilha, eu tivesse recebido esse, esse documento, como é que eu sei simplesmente ao selecionar que eu estou falando de um conjunto de texto e não de um conjunto de número. Se você, meu querido, selecionar este conjunto de dados ou qualquer conjunto de dados que estiver na sua planilha e aqui embaixo, ó, nessa visualização aqui bem no canto inferior, tá vendo ali, Juliana? Embaixo, ó, aparecer apenas a questão de contagem, isso daí é caracterizado como sendo né, um conjunto de texto. Se isso daí, na verdade, esse conjunto conjunto de dados fosse número ou fosse um conjunto de numerais. Além da contagem, apareceu uma estatística descritiva básica, ou seja, aparecia a soma, a média, o máximo, a contagem numérica, etc, etc, etc. Ou seja, se você selecionou um tanto e apareceu só a contagem, isso daí, na verdade, é um conjunto de texto. Ok? Como é que eu faço para corrigir isso, Ju? Então, se você entrar aí, tem diversos tutoriais na internet, existem diversas formas de se corrigir. Qual que é a primeira forma? Contrate o um estagiário e manda ele digitar tudo de novo. Tô brincando. Qual que é a primeira forma, né? Você vai pegar, vai selecionar o intervalo, vem aqui em página inicial, fácil. Ó o botão, troca aqui, ó. Em vez de texto, coloque como número tudo. Vai lá, desgraçado coloque tudo como um número, beleza? Coloquei tudo como um número. Funcionou a minha soma? Não. Então o que eu tenho que fazer? Se eu entrar célula a célula, ó, deixa eu clicar aqui, se eu entrar célula a célula agora dando um F2 ó, e editando ela, ela vai conseguir interpretar que isso na verdade passou de texto para número e agora sim a soma ali embaixo ela é calculada. Então a primeira forma, muda o formato lá em cima e edita. É lógico que você não vai é, fazer dessa forma. Como é que nós vamos fazer, Ju? Então você pode vir aqui na coluna B ou na célula B2 e vir Aqui colocar a célula igual valor, tá vendo aí? ó? Então o que, que tá escrito na, ce... na, na função valor? Me desculpe, converte uma cadeia de texto que representa um número em número. Na verdade, aquilo ali que ele tá entendendo como sendo um texto, ele vai converter para o respectivo numeral. Então isso faz errado mesmo, animal, para ter que refazer. Então, igual valor, vou selecionar a célula que eu quero corrigir, fecha parênteses, dou um enter. Então olha lá, Ju, ó, arrastei, prontinho. Notem que visualmente parece a mesma coisa. Joga pra cima de novo, que isso foi mal. Então, beleza, moçada, tá vendo? que eu converti esse conjunto, Ju? Aqui embaixo, moçada, ó, além agora do contagem, já apareceu média, contagem numérica, mínimo, máximo, etc. Aí botão, mas no meu não aparece mínimo e máximo, não, não precisa ficar aflito, meu querido, angustiado. Se você clicar com o botão direito aqui embaixo, ó, vai aparecer todas as opções aqui que você quer deixar habilitado ou não, média, contagem numérica, aí você pega e faz do jeito que você quiser Afinal, a planilha sua. Beleza? Então não deixa o saco, Julião. Então essa, moçada, é uma primeira forma. Qual que... Então utilizando a função valor, qual que é a outra fórmula? outra forma que você pode utilizar para quebrar isso aí. Vamos aqui para a coluna para a planilha B, me desculpem, e eu tenho a mesma opção. O que que acontece, moçada? Quando o eu geralmente na verdade esses arquivos que convertem é, número como formato de texto é quando você está trabalhando com software externo né então é gerado o relatório você vai trazer ele para o excel para trabalhar é, da sua forma e ele infelizmente acaba sendo convertido como um texto só que quando isso vem o excel ou quando você abre esse arquivo no excel o excel né na maioria das vezes ele já reconhece que tem merda no meio disso daí e quando ele reconhece que tem alguma merda olha o tamanho da minha pizza hoje quando ele reconhece o, ta o tamanho pizza, quando ele reconhece que tem merda, Juliana. Notem que ele coloca ali um comentáriozinho. E se você clicar em cima do comentário, né, ou da célula que está com o comentário, olha que legal, vai aparecer uma uh, exclamação avisando que existe um erro dentro desta fórmula. Então se você clicar aqui nas opções, ó, ele já vai falar ó, o número está armazenado como um texto. Então ele já está entendendo que tem cagada aí. Então o que, que você pode fazer? Você pode simplesmente selecionar tudo, clicar aqui nesta opção de erro e converter em número, então olha lá que maravilha, automaticamente ele converteu em número, então se você notar aqui embaixo, volta o vídeo 15 segundos, aperta do ladinho da tela aí que ele volta e você vai ouvir falando de novo, Tava como só contagem e agora apareceu todo mundo, beleza? Então esta é outra forma, então isso que eu mostrei para vocês, utilizando no braço, na unha, a função valor, ou selecionando o intervalo e pedindo para o Excel converter, ele vai funcionar em 99% dos casos, mas se eu falei 99% é porque tem o desgraçado do 1%. Como é que chama aquela música? Aquele 1% vagabundo, não é isso, né? Então, beleza, é justamente o que acontece aqui e foi justamente o que aconteceu com o Xavier, né? O Xavier me mandou uma mensagem e falou assim: Botão, tá vindo como texto, eu não consigo mandar como número. Eu respondi pra ele: Utilize a fórmula valor. Ele falou: Não funciona. Falei: Então, me manda a base de dados. Então, peguei a base de dados que ele me mandou. Então, notem, Ju, que aqui nós temos um relatório real de uma empresa que ele estava pesquisando disponível na internet. E esse é o relatório, olha lá, lá mostrando a questão do, das aplicações financeiras, sei lá o que, que é essa base de dados. E os valores a serem corrigidos são esses camaradas aqui. Como é que o Xavier sabia que isso aqui era texto? Né? Ó, selecionei um conjunto que aparentemente parece número, mas não é, contagem aqui embaixo, é texto, então não temos converter. Volte lá para baixo. Então o que, que nós vamos fazer? Né? Primeira coisa, se você tentar colocar a célula valor, a função valor aqui, ó, valor, e selecionar o item a ser corrigido, olha lá que maravilha, ele vai dar um erro de valor. Por quê? Ele não está entendendo a natureza desse dado e não consegue aplicar a função valor. Então, o que eu expliquei aí daqui para trás já não vai funcionar. Bom, por que, que não vai funcionar? Aí não sei. Vamos fazer uma atividade mais detalhada. Deixa eu dar um zoom aqui, que é Se você vir aqui, pessoal, ó, e eu vou dar um F2 nessa célula, notem que ele tem ó, um espaço em branco. Presta atenção aqui, Júlio, me acompanha. Tá vendo? Ó? Ele tem um espaço em branco antes do número, antes e depois do número. Tá vendo aqui? ó? Se você entrar em todas as células, ele tem um espaço em branco. Na de baixo, a mesma coisa. Ó. Então, ou seja, como ele trouxe isso da internet, não tava o formato do Excel, o negócio tá tudo cagado. Mas cê... aí você pensa assim. Bom, o botão já falou 200 vezes aqui, existem, existem algumas formas de se tirar espaço em branco dentro de um conjunto de dados. Como é que você pode fazer isso? Você pode simplesmente realizar pelo localizar e substituir. Então você vai vir aqui, ó, vai selecionar o intervalo. Só vou selecionar esse pedacinho para mostrar porque não vai dar certo. Então beleza, você vem aqui, ó, página inicial, localizar e selecionar, substituir. Quem que você quer localizar, Ju? O espaço. E você quer substituir por quem? Por nada, porque ele quer tirar o espaço e substituir por nada para que o número seja reconhecido como número. Se a partir desse momento eu clicar em substituir tudo, olha lá que maravilha. Ele não encontra o espaço para substituir, ou seja, o Excel não está conseguindo reconhecer isso. Por quê? Hum, vamos ligar pro Bill, que eu não tenho a mínima ideia porque que não funciona. Mas enfim, não funciona. Beleza. Como localizar e substituir não é a única forma de se remover espaço, né? Você fala assim, bom, então vamos tentar pela fórmula do arrumar. Você vem aqui, ó, igual, arrumar, seleciona quem que você quer corrigir, fecha o parênteses e dá um Enter. Você fala, opa, funcionou. Ctrl C, vou arrastar tudo pra baixo. Então você fala assim, agora funcionou, né? Só que se você selecionar esse conjunto corrigido, ó, aqui, João ainda ele está como contagem. Então ele não conseguiu identificar Clicar o espaço novamente, assim como localizar e substituir, o arrumar também não conseguiu. Você fala assim, fodeu. Vou voltar para a opção 1 e vou contratar o estagiário. Ele que se for, digite tudo para mim. Então, aí que existem outras formas que a gente tem que tentando. Uma forma bem legal, moçada, é a seguinte: ó, deixa eu dar um Ctrl Z. Uma das formas, né? Você pode vir aqui, ó, e selecionar esse conjunto de dados. Então, deixa eu selecionar qualquer coisa dá uma acelerada aí depois. Erat, vou selecionar esse conjunto de dados e vou utilizar a opção do texto para colunas, né? Então, vamos lá, ó, dados. Texto para colunas, tá vendo Ju? A gente já trabalhou isso acho que na primeira aula do canal, beleza? Isso vai aparecer aí depois você vê. Então nós temos dois tipos aí de quebra, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo, ou os campos são alinhados em colunas. No nosso caso, notem que os campos eles estão alinhados. Então vou utilizar aqui ó, o largura fixa. Então clicar no avançar, olha que maravilha, vai aparecer a reguinha para eu quebrar isso aqui. Se eu selecionar aqui ó, um pontinho antes... E depois, um ponto depois, vou colocar aqui no último. Vai dar errado, mas tá bom. É só pra ver que tem. Eu sei que vai dar errado, não precisa xingar, eu, Juliano. Tá vendo? Ó? Ele quebrou todos aqui e tá tirando o espaço na maioria das células, tá vendo? Vou dar o avançar, olha lá, e cada posição que está essa linha vai virar uma coluna. E eu vou exportar isso para a célula F2. E vou dar o concluir. Olha que maravilha, Ju. A partir do momento que ele quebra, ele converteu realmente isso aqui em número. Case? É Case. Tá vendo? Ó? Ele converteu esse conjunto como um número, porque ele pegou todos aqueles espaços em brancos que estavam antes e depois e quebrou. Só que qual que é o problema? Como eu tenho uma diferença em termos de posicionamento, eles não estão todos alinhados, né? Rentes, a mesma coluna. O 7, o 1, por exemplo, ficou de fora. Então você tem que vir aqui no braço e depois do 4, colocar o 7. Beleza? É um pouco mais manual, mas pelo menos funciona. Já estamos melhor com o estagiário ou vai facilitar a vida dele, tá? Então essa seria outra forma, só que também não a mais indicado. E agora, claro, deixei para o último, porque quem sobreviveu ao vídeo merece saber como é que faz de forma fácil. Então você que chegou até o final, o que nós vamos fazer? Eu vou apagar essa bosta aqui e vamos utilizar um recurso maravilhoso que eu aprendi com meu querido João Benito Savastano, o mestre chifu do Excel. Então o que nós vamos fazer agora, Ju? Lembra daquele negócio que se chama preenchimento relâmpago? Então vamos lá, então como é que nós vamos fazer? A primeira coisa, eu vou chegar aqui nesta célula F3, que está aqui do lado da minha planilha, e vou ensinar um padrão para o Excel. Então se eu vir aqui, ó, 47, 18, 347, certo? Então tá ali, ó, o valor, o mesmo valor que aqui, só que agora eu digitei. Ah, mas eu preciso fazer isso para todo mundo? É lógico que não, né? Senão é mais fácil você fazer no braço do que ficar assistindo o meu vídeo. Então você vai pegar, vai selecionar essa célula, dados, basta clicar aqui, como eu disse, preenchimento relâmpago. Então olha lá que maravilha, gente. Juliana, ele preenche todas as informações que vem abaixo disso, evidentemente, né, arrancando ali os espaços. Vamos ver se isso aqui converteu como número, tira aí daí, Casey. Olha lá que maravilha, a hora que eu seleciono, tá aqui embaixo todos os valores automaticamente escritos como número. Então aí você para e pensa, por que, que o babaca do botão não mostra logo o preenchimento relâmpago e mostra a célula do valor e mostra o texto para colunas? Por quê? Porque é bom você conhecer outras formas, porque vai que o preenchimento relâmpago ele não funciona, ok? Tô falando pra caralho hoje. Existe caractere invisível? Ótima pergunta da Juliana. Sim, existe caractere invisível, né? E por isso que existe aquela função igual tirar, né? Ah, mas o que é caractere invisível? Não seria invisível, seriam caracteres não imprimíveis, que aparecem até como zero, mas não aparecem. Nesse caso aqui eu nem mostrei porque também não ia dar certo. Beleza? Ótima pergunta da nossa querida Juliana. Você tá estudando, né? Muito inteligente. Puta que pariu. Então é isso, Casey. É Corta lá, o preenchimento o relâmpago resolveu tudo isso aí. Por que que não resta nesse espaço? Também não sei. Dá uns pau assim de vez em quando. É por isso que é bom você saber os recursos, pra saber se não deu com um, vamos tentar com outro. Agora, se não deu com nenhum, estagiário neles. Beleza? É. Entendeu? Entendi. Isso aí, Juliana, o meu guru do Excel. Posso finalizar, Case? É então é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, um grande abraço, um beijo para o meu querido Xavier, que motivou a realização desse vídeo. Temos algum recado? Eu posso falar tchau, oh, tchau, tchau. Só isso? Se inscreva no canal do Haroldo. A porta tá bem assim. Só enfiou a cabeça, assim, eu no da porta com aquela máscara que ela tava. Nossa Senhora. Eu Não, dou um muro na boca. A Dá para colocar uma foto da Casey com essa porra na cara, pra vocês verem o que a gente sofre aqui? Imagina a Juliana, que mora com ela, acorda pra mijar dá dar com aquilo lá no meio do corredor. Eu chuto ou corro, não tem essa.